Fala galera, é o seguinte, nesse vídeo você vai ver que eu tô dando gift card a é doideira Tô dando muito gift card e também vou ganhar um emote grátis Olha que doideira, gift card, emote grátis, tá uma loucura esse Clash Royale E aí Clashers, beleza? É o seguinte rapaziada, estou ao vivo nesse momento na... Fazendo uma zoeira e distribuindo alguns gift cards, muitos gift cards O link tá aqui na descrição, é o primeiro, clica aí, já segue lá na... E também galera é o seguinte Estou gravando um vídeo agora Pra vocês mostrando que nós estamos dando Gift card pra galera Todo mundo lá vai concorrer ao gift card E também quero mostrar pra vocês que nós estamos fazendo ao vivo na Resgatando, fechando O desafio, a corrida da Patif E o deck que eu tô utilizando não é um deck fácil de jogar É um deck muito top Que é esse deck aqui, é um deck bem rápido E tá muito aí na, na pegada agora Por conta da cabana de Goblins, tá muito forte E do barril também, tá muito forte Pra você ter uma ideia, eu nem tô com eles Maxim nem nada, tá tranquilo, mas olha o nível de jogo para poder fechar esse desafio é muito bacana e os jogos são bem pegados. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar aqui para poder liberar este gift card. Esse gift card não, esse. Olha, gift card. Só pensa em gift card, gift card, gift card. Este emote aqui, o emote da bandida. Da patifa, da patifa. E também, vamos dar um gift card. Aqui nesse vídeo, em algum lugar, vai ter um código de gift card. Então, você vai resgatar aí e garantir os seus 30 reais pra comprar aquelas gemas muito top. Bom, vamos lá então. O primeiro jogo agora é pra tentar fechar esse desafio, porque tá muito top. A galera tá aqui na live, tá mó doideira. Todo mundo querendo pegar gift card. Então, se você não tá aqui, você tá vacilando. Se eu sou você, já entro agora pra poder garantir o seu gift card, boa vamos lá então, vamos começar a doideira esse deck aqui tem que ser na paciência e tem que ser ligeiro, vou colocar aqui a minha valquíria na frente, para poder bater de longe, hum, não deu ali para bater de longe agora acho que a gente vai conseguir bater, vou botar ali agora o tronco ali para poder resolver, dar um dano a mais também, e a gente conseguir gerar mais dano, a ideia é ir gerando dano e colocando dano naquela torre e aí, ao final, ó, acaba caindo ali todas as, as tropas que poderiam ajudar aí na defesa. Já coloquei ali mais uma tropa aqui também. Já vai rodar pro outro lado. Vai tentando dar o dano. Agora ele vai bater, né? Agora ele vai acabar batendo ali também. Vamos ver se a gente consegue é, colocar aqui nossa cabana e montar nosso combo pra poder fazer o nosso combo também funcionar. Bom, ele tem Meca Cavaleiro. Essa é uma carta que atrapalha demais. Mas a gente tem que dar mais dano que ele pra poder funcionar. Então, vamos dar ali o venenão. Tronco também. Pra poder deixar ele ali dentro daquela... Daquela linha do veneno, né? Pra poder conseguir juntar um maior dano lá naquela, naquela tropa lá que é o executor que dá. É chato pra caramba, mano. É chato pra caramba. Vamos tentar colocar aqui agora um balão, hein? Balão. Balão ali, complicado. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Botei aqui mais uma cabana pra puxar pro outro lado. A gente vai jogar o tronco aqui também desse lado pra poder fechar ali. Tentar botar ali o dano de novo A gente já conseguiu baixar pra 1500 aquela torre, hein? Pra 1500 aquela torre Vou botar mais um veneno ali Pra poder dar um dano a mais E vai tentando acabar com as tropas dele Tentando acumular um dano maior Vamos botar aqui mais um, um barril de esqueletos Vamos dar um tronco aqui Esse complicado agora é isso daqui, ó Vamos ter que derrubar aquela torre Porque senão pode atrapalhar Aqui a gente vai perder, não tem jeito, né? Então a gente tem que dar o um dano lá Pra poder derrubar aquela torre ali também 50 segundos... 50 segundos, vamos de bola de fogo. A gente vai botar aqui agora. Hum. Uh, tem que derrubar logo, tem que derrubar logo. Vamos lá, derrubar ali com o tronco também. A gente tomou um dano ali. Vamos começar a dar dano do outro lado agora pra poder fazer funcionar a nossa pegada, hein? Vamos ver se ela funciona. Vamos botar aqui a nossa Valkyria. O dano ali vai sendo dado. Vai passar ali agora com o barril? Ou não? Pra ver se a gente consegue. Tem muita tropa ali, tem. Executor, tem Valkyria Tem coisa pra caramba ali, agora a gente conseguiu Dar o dano, vai fechar ali agora Com o Mineiro, agora a gente tem que defender Vamos puxar pra cá, ó, puxa pra cá Boa, boa, boa, boa, bateu, defendeu Beleza, é isso, e aí a gente vai Aqui, eu jogar a bola de fogo aqui pra acabar com o Executor Já acabamos com o Executor Deu ali um barulho de alguma coisa, mano o Que aconteceu aqui, não sei o que é não Ó, a gente tá começando a dar o dano ali Naquela torre do lado direito naquele do la... Start, Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo A gente começa a dar um dano ali naquela torre do lado esquerdo Começa a funcionar ali o dano Vamos tentando bater ali agora Vamos deixar a bola de fogo aqui agora, vamos tentar bater Bola de fogo, bola de fogo, boa Boa, já vai tentando parar ali ó. Vamos parar o bolão, opa, boa Beleza, paramos o balão, paramos o balão ali Já vem um truco aqui pra poder destruir aqui Porque aqui tá pesado, hein, aqui tá pesado Ó, mais um veneno ali agora Vamos, então, bola de fogo aqui pra acabar com ele logo Já vai ali um barril mineiro lá na frente E agora a gente tem que defender aqui, né? Agora a gente tem que defender aqui Tentar segurar aqui, tronco nele, tronco nele Beleza, botar aqui a cabana aqui desse lado Pra poder dar o dano, beleza Mais um veneno ali do outro lado Olha como é treta, Olha... não é fácil, não é fácil Mas funciona, funciona bem, funciona bem Ó, bola de fogo ali daquele lado Tronco ali também A gente vai conseguindo ali, ó é... Juntar bastante coisa pra poder segurar E tentar fechar o jogo é isso, rapaziada. Olha a virada que eu fiz. Olha a virada que eu fiz nesse jogo. Realmente GG. Um dos melhores decks pra esse desafio, cara. Que doideira, hein? Se você não tá lá na live, você tá vacilando. Porque, ó, tá faltando pouquinho pra bater a meta ali, eu vou dar um gift card lá já, hein? Já vou dar um gift card aí no chat, fica ligado. Bom, agora a gente vai fechar o desafio na última partida. Vocês viram que funciona muito top. Vou fechar aqui primeiro o desafio e já falo do sub aí, que é uma coisa muito legal aqui pra quem ajuda no... no canal da... Você não sabe, dando gift cards e jogando Com a galera, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue montar O nosso combo de novo, fazer aquela loucura Ó, mais um cara com valquíria, a valquíria Tá aparecendo bastante mesmo, já botou ali Uma, uma bola de fogo, vamos tentar dar dano Ali pra poder bater ali de longe Jogar mais um tronco ali pra também dar dano ali Tentar acabar com a, a valquíria ali de longe Pra não dar dano aqui na nossa torre, né? Deixar ela chegar não, porque sempre complica demais, né? Quando chega aquela Valkirinha Bom, já tem a Valkirinha ali na frente A gente começou dando dano, então Deu bom ali, gostei Sempre bom, a gente tem que dar mais dano do que o adversário Sempre isso Vai catucando, catucando, catucando Batendo com veneno, batendo com bola de fogo E resolvendo a parada Tipo agora, agora é a hora de a gente conseguir, ó Ai, não pode passar, não pode passar, não pode passar Passou Agora não era a hora de errar, não era a hora de errar, hein, galera Vamos ver se a gente consegue recuperar isso daqui Vamos jogar o tronco aqui Não pode tomar muito dano, né? E viu que da última a gente teve que correr atrás Não é a melhor coisa, mas funcionou O deck é forte O deck é forte Bom, vamos lá, vamos bater de novo, vamos bater de novo Não tem essa de segurar não, vamos pra cima A gente vai conseguir chegar junto Vamos lá Ó, vamos bater de novo Ele vai tentando bater lá Vamos jogar o tronco aqui agora Beleza, acabamos com tudo Olha que deck forte, que deck sensacional Esse que eu tô jogando e que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje, cara É realmente muito forte E mesmo eu que jogo com deck pesado, né? Jogo com decks mais pesados, jogo com lava, com golem Consegui me adaptar muito bem É bem tranquilo, pra falar a verdade, ó Já vem o venenão, já vai o tronco ali também Pra acabar com tudo e aí, dá, vai acumulando mais dano. Vai acumulando mais dano. Essa é a ideia. Vamos jogar a bola de fogo ali agora também. Pra poder ajudar ali naquele combate com aquela, aquela bruxa, né? Aqui, ó. A Valkyria passou direto. Do lado esquerdo, vocês viram que eu ignorei. Eu ignorei. Ignorei o lado esquerdo. Tá de boas, tá de boas, ó Colocar agora aqui a Valkyria pra travar aquele aquele mec Cavaleiro Jogar mais um dano ali também Já vai acabando com o Mecha Cavaleiro ali também Tranquilão E a gente vai vendo que vai funcionando E funcionando muito bem ali o dano Aquela torre vai caindo Não sei não se ele vai conseguir segurar Tá muito top, tá muito forte ó. tá desesperado já, né? Já chega um momento que já começa a desesperar Porque não tem muito o que fazer, ó Vou botar o venenão aqui, ó Pra ir acabando com tudo que tá chegando aqui Tronco pra derrubar aquela torre E praticamente essa partida aqui já meio que tá no caminho certíssimo de conseguir fechar vamos ver se vai dar Já de qualquer jeito vamos dando dano no outro lado também para poder fazer a vantagem caso preciso bola de fogo vamos ver se vai dar tempo deu tempo lá de pegar na bola de fogo a gente vem aqui agora ó tem... não pode deixar não pode deixar não pode deixar não vai tentando vai tentando vai tentando levamos Fechou, molecada É isso, cara É isso O deck é muito forte, galera O deck é muito forte Vocês viram Duas tentativas Diretaço A gente fechou tranquilão Com esse deck eu perdi só uma vez, mano Só uma vez E foi logo no começo Liberamos, então, aqui a nossa Patifa. E deu certo, hein? Deu certo demais. Vocês viram que o deck é muito forte. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos resgatar aqui a nossa Patifa. Resgate com sucesso. E o deck que eu joguei foi esse deck aqui. Que nem tá na maximizada nem nada. Eu nunca jogo com ele. Mineiro, Tronco, Bola de Fogo, Valkyria, Veneno... Barril de esqueletos, cabana de goblins e goblin com dardo Funciona bem demais, cara, funciona bem demais Se você não fechou ainda, essa é a hora de testar Testa aí, porque tá top demais, vocês vão gostar, cara Muito bom aí o desafio, conseguimos fechar aí com a patifeira Tem aqui pra resgatar um baúzão Vamos resgatar de leve também, então já tá top A gente resgata aqui e vamos ver o que vai vir Uma lendária, olha isso Legal. Meu Deus do céu, Mega Cavaleiro pra comemorar o Mega Cavaleiro que não conseguiu fazer nada contra a gente Nada, nada, nada É muito splash, é muito splash um atrás do outro E não consegue fazer nada, rapaziada Abri aqui o spoiler de guerra Mais uma carta, uma carta Oh, um token, um token, um token raro pra gente aqui Muito top, galera Bom, você que tá aí na live, você que tá aí no, no vídeo Fica ligado, aqui na... Eu tô dando gift cards E aqui na... no vídeo é só clicar no link da descrição o Primeiro link da descrição E você vai seguir a... É onde eu tô fazendo minhas lives e dando gift cards E fazendo torneios, hein? Já dei 150 reais Em prêmios de torneios Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês Muito obrigado a todos, tamo junto, de verdade É nóis, um abraço E até a próxima, fica ligado porque tem gift card em algum lugar aqui Tamo junto, falou, fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato Inscreva-se Inscreva-se